É muito interessante a gente ver que, que o Open Banking acaba ah, impactando na nossa, na nossa vida, mesmo que a gente não, não se dê conta disso, né? mesmo que a gente não, não perceba isso. O Nick, anteriormente, ele falou que, que é, quando ele tinha que explicar o que era Open Banking para a família, né? <risos> o, que, o que é o tal do Open Banking, a gente acaba às vezes sem, sem saber o, o... sem saber o impacto que essas coisas têm no nosso dia a dia. Mas qualquer, qualquer mudança desse tipo, ele vai trazer um pouco mais de flexibilidade para você, você consegue trazer, é... você consegue ter acesso a mais produtos, a serviços um pouco mais personalizados, isso é, isso é incrível, isso é uma coisa que a tecnologia hoje permite e está muito legal. Muito bem. Nossa próxima sessão é, é muito legal, porque eu conheço, eu conheço, eu conheci o Diogo lá no Rio de Janeiro, eu acho, um, um evento, alguns eventos atrás, e o Claimor, há mais ou menos uns 15 quilos atrás. Estou <risos> falando do meu caso, né? O Diogo eu não sei. <risos> Mas nós vamos falar um pouco sobre. É, o case a gente vai continuar na linha do Open Banking, né? é, a gente vai falar um pouco da, de como foi que... qual é a transformação, o que está que que acontecendo no BNDES e, e, e como a WSO2, através dos seus parceiros, é, conseguem ajudar nessa transformação. Então, eu gostaria de convidar o Diogo, o Diogo acho que já está por aí, e o Kleinor, o Diogo, ele é IT Manager do, do BNDES e o Kleinor é o CEO da, da Heilinger. Pronunciei certo, Kleinor? Muito bem. Olha aí, viu? <risos> então, pessoal, com vocês aí, esses dois feras que vão falar um pouquinho sobre a implantação das nossas tecnologias dentro do BNDES e como o Open Bank vai, vai mudar as coisas aí. Com vocês pessoal Obrigado, Diogo, por estar aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo, por nos introduzir. E foi realmente um desafio enorme que juntos trilhamos aí, é, recentemente o time da Heiliger, o time do Bnds e também o time da WCO2 para que a gente conseguisse cumprir aí com todos os prazos para que o BNDS pudesse estar com o seu ambiente de Open Banking é, efetivamente em produção nas datas e prazos determinados pelo Banco Central. Para contar um pouco dessa é, história, antes de iniciarmos o deploy efetivamente do Open Banking, eu gostaria de passar a palavra para o Diogo, para ele contar as premissas aí que o BNDS teve, primeiro para selecionar. A WSO2 como parceiro e depois também para trazer a Heidegger Tech para o projeto. Contigo, Diogo. Obrigado, Kleinoa. Obrigado, WSO2 aí, Rodrigo. É, bom dia a todos. Né? Eu sou o Diogo Moreno, sou gerente de tecnologia do BNDES. Estou no BNDES há quase 14 anos. Sou executivo há nove anos e meu trabalho lá. Está muito relacionado com a infraestrutura de aplicações, né? Então, que antigamente se chamava de middleware, servidores de aplicação e também o ambiente de API, né? Então, a gente recebeu essa missão aí no ano passado, que é a implantação de toda essa plataforma para suportar o Open Banking em Brasil, né? Então, contando um pouco da história, né? O meu negócio é TI, então vou falar bastante de TI aqui, então sobre a estratégia de contratação, as grandes decisões, esse cronograma louco aí do Banco Central, gerou muitas figurinhas lá no, no WhatsApp de, de desespero, então foi, foi divertido o projeto, vamos colocar nessas palavras aí, que é melhor ver pelo lado positivo sempre. Então, o BNDES se organizou num, num spread, né, multidisciplinar, envolvendo várias áreas do banco, né? Teve muito envolvimento do jurídico, da área de planejamento estratégico e, claro, da área de TI. né? Então, a área de TI tem a equipe de desenvolvimento e tem a nossa equipe que era responsável pela implantação da plataforma. Né? E a gente já vinha usando o WSO2 há quatro anos, a versão open source. A gente tinha um portal de APIs, né? a gente havia uma iniciativa de, é, de API pública e até com nossos parceiros, né, agentes financeiros. Então, a nossa nossa estratégia já estava orientada a essa versão open source, né, e a gente tinha uma estratégia de contratação de um suporte técnico para essa plataforma, conforme ela fosse ganhando importância né, e relevância para o nosso negócio, né. Então, o Open Banking veio é, e a gente estava colocando essa estratégia não como um caminho crítico do Open Bank, né? A gente poderia colocar o Open Bank no ar e, em seguida, contratar esse suporte, né? Não precisaria fazer tudo ao mesmo tempo, a nossa equipe é bem limitada e a equipe bem capacitada para dar suporte né? nesse nesse momento inicial, né? Então, essa foi a nossa primeira estratégia, né? E, de fato, a gente conseguiu colocar a primeira fase do Open Bank Brasil, que foi chamada de Open Data, né? É, compartilhamento de dados e, e não tinha autenticação, não tinha nenhum dado pessoal, então, era mais informações sobre o próprio banco. Então, essa fase 1 entrou início de fevereiro desse ano, né? a gente usando ainda a versão open source do, do produto da WSA2, da Pay Manager, e era para ter sido em novembro, em novembro a gente estava pronto para entrar, o Banco Central adiou para fevereiro, mas... A gente participando, né, dentro desse Squad que foi organizado no BNS, a gente também conseguiu é, participar dos grupos técnicos de definição das especificações do Banco Central. Então, a gente estava no grupo técnico de segurança, no grupo técnico de, de escopo de dados, né, da definição das APIs, e no grupo de técnico de experiência do usuário, User Experience. Então, é. Foi muito importante essa participação, né? a gente participou via a associação ABDC, então, para quem não sabe, né? o Banco Central usou muito dessa autorregulação, no caso do Open Banking, ele ele montou toda uma estrutura de governança, né? e grupos técnicos e um conselho deliberativo, e é essa estrutura que propõe todas as especificações que foram criadas até agora. Então, essa nossa participação foi muito fundamental, né? Para a gente estar próximo do que estava sendo definido. E, em dezembro, a gente, participando no grupo de segurança, é, iniciou uma discussão sobre um requisito que, que, que impactava diretamente a nossa plataforma, né? Havia a necessidade, estava se desenhando, né? a necessidade de implantar o FAP, né? Para quem não conhece, é o Financial API, é uma extensão em cima do OAuth. Então, é um, é um protocolo de segurança, digamos assim, num padrão aberto de segurança, para maior segurança. Então, é, de fato, isso foi confirmado em janeiro desse ano, né? O Conselho Deliberativo aprovou. Esse era um requisito opcional no Reino Unido, né? Então, a gente ainda tentou deixar como opcional, eu principalmente, né? porque a nossa plataforma a open source não suportava é, o FAP, e a gente começou com a DWS2 lá em dezembro, e, e realmente não havia no horizonte é, o FAP sendo implantado na versão open source. Então, não restou alternativa a não ser partir para uma contratação. Né? É, não sei se todo mundo conhece, mas assim, um órgão público federal, fazer uma contratação é algo bastante custoso, trabalhoso, envolve... Diversas revisões jurídicas, é, nunca é um processo muito rápido, então o tempo médio é um ano. Então isso já ligou todos os alertas vermelhos para gente, né? A data de entrada em produção para o BNDES era 15 de julho, é, o BNDES está enquadrado no segmento S2 pelo Banco Central, então ele tem participação obrigatória no, no Open Bank, né? E tinha esse compromisso de data de 15 de julho, então a gente estava em janeiro. É, Apareceu um requisito de segurança super crítico Que a gente não conseguia implementar na mão né? E o nosso produto também não suportava Então, um resultado alternativa a buscar o mercado e, e tentar essa contratação Então, num tempo super recorde né? Então, de fevereiro a junho aí, Foram cinco meses trabalhando nessa contratação Com todo apoio interno do nosso jurídico é, Patrocínio super executivo Para ganhar velocidade e agilidade nesse processo, né? E, e o que se desenhou de estratégia, né? A gente conversando com o nosso CIO, com a nossa chefe de departamento, é, a gente elencou diversos cenários, né? Contratação de um outro produto, é, abrir um pregão público para contratar né? a ferramenta que fosse melhor. Mas a, a grande a grande questão era o, o prazo que a gente tinha, né? e a experiência que a gente já tinha com o produto WSO2. Então, a gente mais uma vez apostou aí na, na WSO2, nossa equipe interna já tinha um conhecimento, né? a gente já conhecia a empresa a WSO2 Brasil, então a gente apostou nessa estratégia, né? principalmente por conta de uma questão de prazo, né? a gente identificou que essa que tinha a menor probabilidade, né? o menor risco. Aí. É, então, partimos para essa contratação, conseguimos assinar aí o contrato em 14 de junho, então a Hylvia é, entrou lá no BNDES, começamos as reuniões, começamos o trabalho e aquele desafio super sobre-humano de em um mês implantar uma plataforma. É, eu conheço bem o um ambiente distribuído lá de aplicações, né? sou responsável, a equipe lá é responsável por ele. Posso dizer que esse é o ambiente mais seguro que a gente tem, né? então... É, são padrões realmente os mais novos e, e é claro que isso não é fácil de fazer, né? O Reino Unido, como eu falei, era opcional, algumas alguns é, requisitos de segurança, e a gente estava lá batendo cabeça para implantar, né? Então, assim, foi fundamental ter essa experiência da nossa equipe, né? Isso provou durante o próprio projeto de implantação essencial, essencial também o apoio que a gente teve da ws 2 Brasil, da 2 Sri Lanka, do time da Heiliger, assim, a gente tem experiência com diversos fornecedores aqui, ambiente de TI a gente está sempre contratando, tem diversas empresas e realmente conhecer um time técnico acima da média ali também foi decisivo ali para a gente conseguir é, concluir essa implantação em tempo recorde, né? Clayton é, deve lembrar aí das reuniões meia noite, uma hora da manhã, seis horas da manhã. Então foi foi bem animado aí esse mês é, de julho e a gente estava avançando, né? Não sei se todo mundo sabe, mas há um requisito de segurança do Open Brasil que é você ser certificado pela OpenID Foundation, né? Então a OpenID Foundation ela define os diversos padrões de APIs e de segurança, então tem uma, um motor de testes que você dispara contra o seu ambiente, né, contra a sua plataforma implantada no BNDES e você tem que atender diversos, e são inúmeros testes e, e realmente foi um trabalho intenso ali junto com todos os times, RYLER né? WS2 Brasil, WS2 né? Sri Lanka, então um time de produto, então foi algo muito bacana de ver essa sinergia com todos, né, a gente poder se entender e, e, e juntos num propósito de, de implantar o produto no prazo que era um prazo do Banco Central, né? ninguém, ninguém quer desrespeitar um prazo de imposto pelo órgão regulador. Então, é, o que aconteceu é que na véspera do dia 15 de julho o Banco Central adiou o prazo. E meu grande receio era que ele adiasse pouco tempo, mas ele adiou um mês, que era um tempo justo assim, né? parecia satisfatório. Poucas é, instituições financeiras haviam se certificado, então esse foi um dos motivos. né? Outros motivos é que as especificações foram sendo alteradas no meio do, do caminho, então foi algo bem complexo, o motor de teste de um dia para o outro acusava erros que não acusava antes, então é, teve toda uma, uma complexidade, além do que nessa estrutura de autorregulação do Bacenio até, é, comentei com, com, com eles, né e a gente tem reuniões periódicas no central e logo no início, lá em fevereiro, eu apontei que a falta de participação do mercado, né? dos fornecedores de TI, era um, um risco grande para o projeto, porque deixa eles afastados das definições, né pelo Sim. menos de conhecer e estar tá mais próximo do que está sendo especificado. Né? Então, acaba que o mercado fornecedor ele conhece por meio de um cliente, que está participando da estrutura de governança, ou ele conhece só quando é publicado é, essa especificação. Só para vocês terem ideia, em abril foi publicado a especificação da fase 2, né? É, o nosso cont contratação já estava super em andamento, a gente não podia esperar a especificação estar tá pronta, e a gente se valeu muito do que a gente estava participando dos grupos técnicos, né? Então, em abril você tem uma especificação publicada e em julho você tem que está com ela no ar, então é algo bem fora do comum para quem conhece a complexidade que a TI sabe, sabe do risco envolvido de acontecer algum problema, então acho que foi muito sábio o Banco Central ter feito esse estadiamento, né? acho que até por uma questão de segurança, né? então a gente foi lá até o dia 13 do 8, conseguiu entregar na prazo, o Go Live foi às quatro da manhã, todo mundo na sala lá comemorando, a gente obteu lá a certificação da, da OpenID Foundation e, com certeza foi, foi um quesito de sucesso aí. Falei bastante e deixar um pouco para o Kleiner aí. Conta a sua versão da história, meu cara. É, eu, eu acho que assim, esse depoimento do, do Diogo com todos esses desafios que foram enfrentados, ele só foi possível por uma série de coisas. Primeiro, a gente tinha é, equipes técnicas de alto nível, que eles entendiam muito bem o conhecimento do produto, e conheciam muito bem o estudo e análise das normas brasileiras. Então, eu acho que esse foi um ponto de extrema importância para poder fazer frente a todas essas particularidades da regulação brasileira e das normas brasileiras. É um outro ponto importante, é a arquitetura do Open Banking WCO2, não é? que a gente tem a parte do core, a gente tem um acelerador, tudo isso fornece interfaces padrões e a Heidegger, por sua vez, conseguiu fazer toda a customização da norma brasileira, é baseada em uma metodologia inovadora que nós usamos, de Agile Code, que nos permitiu eficiência e eficácia aí de tempo para poder fazer essa entrega nesse prazo exíguo. E uma outra coisa importante também que, que contribuiu foi o aporte pela WSO2 as melhores práticas aí com experiências né, no Reino Unido, na Austrália, é, na própria Alemanha, é, com esses protocolos que já haviam sido implementados anteriormente. Além do que, que os produtos né, usam nativamente a porta, a, a parte de, de, de segurança, como o ALF2 e assim por diante, então já é, é, tem muitos... É, é, é, padrões de mercado que já são nativos né, dos produtos da WSO2, então isso nos ajudaram muito. E um ponto importante também é a taxonomia que existe no Brasil para as integrações e interoperabilidade. Então isso também nos permitiram fazer com que esse projeto pudesse, com todos os desafios havidos, né, com todas aquelas dificuldades que a gente teve para poder fazer é, é ter sido feita essa entrega e entrar em produção no, no prazo estabelecido pelo banco central e precisa ser notado também que é, é, aqui o Open Bank em Brasil através de seus grupos de trabalho da governança eles têm uma uma permanente avaliação para elevar o nível de maturidade é do ambiente, então às vezes a gente é tomado né, até de certa surpresa com algumas mudanças que vêm e que a gente tem que dar respostas muito rápidas, tanto pela parte do banco como pelo fornecedor de tecnologia, então a gente também tem essa experiência de poder receber essas novas demandas e num prazo muito curto aí poder implementar para poder atender as mudanças regulatórias que existem. Então, eu acho que dessa forma, né, a gente conseguiu fazer com que é, é, o, o, o Open Banking no BNDS pudesse estar aderente aos anseios que o BNDS tinha quando da contratação, fazer que o BNDS pudesse é, é, plenamente atender a todos os requisitos que ele, como sendo... É um banco de primeiro nível e, e, e tendo que participar de forma compulsória do projeto do Open Banking, fazer essa participação de forma muito profissional, e até hoje estamos conseguindo aí ter todas as respostas de forma adequada nos tempos adequados. Eu, eu gostaria de perguntar novamente para o Diogo, né é, a, a questão hoje que a gente está vivenciando que é justamente esse quesito que ele falou na parte de segurança e a gente já conseguiu avançar inclusive na troca de informações com outras instituições bancárias e assim por diante, se ele pudesse também abordar um pouco disso aí que isso já faz parte do presente do que está sendo vivenciado hoje. É isso, Clem, a gente está no ar desde o dia 13 de agosto, né? então a gente passou por essa experiência de já se comunicar com outras instituições, é, os requisitos de segurança são bem complexos, né? o início ali da, da operação assistida a gente enfrentou é, algumas dificuldades, por exemplo, outras instituições financeiras tiveram uma interpretação diferente da especificação, o Banco Central teve que é, fazer um comunicado né, junto com a estrutura de governança para esclarecer. A gente estava aderente à especificação, né, mas algumas outras instituições teriam que se adequar e aí tudo passou a funcionar. Então, essa, esses requisitos estão sempre evoluindo, né, Clema? Você está sabendo que a gente está passando aí por uma nova fase de certificação, né, recertificação, então é um outro desafio, né, que acho que é um pouco do que você estava falando, né? Então, é, a exigência é contínua, os prazos são sempre é, bem agressivos, então é muito importante essa agilidade né, e esse apoio é, para implantar essas novas versões né, da especificação do Open Banking Brasil. Né? Então, acho que é, acho que é isso, Clema. É, tem uma pergunta interessante aqui, acho que a Kel colocou. Né? É, a gente realmente fez esse esforço todo para cumprir, né, a, a obrigação regulatória, né? então a gente estava muito focado nisso, era um prazo muito curto, era um risco grande, né, então a equipe foi toda de TI, foi orientada, né, a equipe que estava destacada para essa, essa missão, né, estava totalmente focada nisso, e dentro do Squad BNDES, né, de Open Banking, há um, um subgrupo que é o de oportunidades, então, é, é, são eles que estão pensando, por exemplo, na recepção de dados de outras instituições financeiras para criação de novos produtos ou melhoria dos produtos que o BNES já tem. Né? Então, só para é, falar um pouco, foi foi feita, por exemplo, uma design sprint, né? a gente rodou uma design sprint com várias pessoas dentro do, do banco para é, pensar em novas oportunidades e é isso é algo que a gente está começando a focar e vai precisar apoio da WC2, a Halig, é né, claro, que é receber esses dados de outras instituições e, e construir novos produtos e conseguir o, o real benefício aí do Open Banking. Né? O Open Banking ele é uma infraestrutura. Ele é diferente do Pix. Quando ele entra no ar, ele não tem um valor entregue à sociedade imediatamente. Ele tem uma plataforma né? que vai permitir que sejam construídos outros produtos em cima. Né? O Pix, no dia seguinte, você podia fazer transferência, estava usando, o Open Banking depende dessa criação em cima dessa plataforma, a plataforma realmente muito poderosa, já está é claro aí que o Open Banking Brasil é o maior do mundo, né? então é algo que a gente espera que nos próximos anos tenham diversas é, aplicações sendo criadas em cima dessa, dessa plataforma, né? coisas que a gente ainda nem pode imaginar. Então, assim, o, o PNES, por ter uma estrutura menor do que um Itaú, por exemplo, né? ele não conseguiu, ele fez essa primeira atender o regulatório e agora a gente está trabalhando nas oportunidades. Eu acredito que os casos efetivamente no Brasil de Open Banking que hoje estão é, em produção, eles estão efetivamente também aprendendo como essa coisa vai ver, porque o primeiro grande desafio era interoperar e atender o regulatório de segurança, principalmente. Esse era um desafio enorme, né? A gente tem exemplos de outras áreas que você não consegue a portabilidade das informações, você não consegue uma integração do tamanho que foi feito com esse projeto de Open Banking. Então, eu acho que, a partir desse momento, isso vai se abrir uma... É, é, é, é, avenida excepcional de oportunidades para não só os bancos que já estão, mas a grande maioria do setor financeiro, porque hoje a gente, se observar bem, a gente tem pouco mais de 1% do setor financeiro no Open Bank. a gente ainda tem 99% do mercado para entrar nisso, então a gente está falando bastante, está tendo muita visão, a gente já tem a experiência de fazer o deploy de um projeto dessa natureza, entende as obrigações, entende quais são os pontos críticos que precisa se tomar cuidado, mas se nós observarmos todas as instituições autorizadas pelo Banco Central, hoje nós temos pouco mais de 1% das instituições do Outend Bank. Então, a gente tem aí uma oportunidade tremenda e esse negócio no curto e médio prazo vai trazer gigantes oportunidades de novos produtos, novos serviços, demandas, e sobretudo aí, talvez de uma forma bem simplória, né, principalmente para o setor é, financeiro de varejo, a questão da portabilidade da carteira do cidadão, porque efetivamente o banco vai fazer parte, é, como a gente começou a é, usar é, pagamentos por via de celular, com NFC e assim por diante, o Open Banking vai representar também uma revolução tremenda em nossa vida. Então eu acho que essa demanda de novos produtos, novos serviços naturalmente vão e fluir de forma muito rápida nos, próprios, nos próximos meses com a entrada de novos eh, bancos, novas instituições, novas fintechs nesse mercado. Concomitante a isso, a gente tem outros eh, setores ligados ao setor financeiro, exemplo do setor de seguros, que também já está com a sua implantação a partir do mês de dezembro, que deve trazer também muitas novidades. Então isso é uma mudança, conceitual muito forte no Brasil e que, seguramente, a gente vai ter é, essa mudança de forma muito abrupta e rápida para toda a sociedade. É, Diogo, você tem alguma consideração também que a gente poderia compartilhar sobre a performance do que hoje é, tem é, instalado na infraestrutura do banco, é, do CORE, do WSO2 e dos demais é, produtos como o acelerador e, e, e também a parte da customização? Claynora, é, a gente tem um ambiente estável, né? a gente fez um dimensionamento aí para a expectativa de chamadas que o BNDES imaginou, né? é, foi feito esse trabalho, mas ainda a gente ainda está no início do Open banking, né? mas por enquanto é, Está estável, está sem incidentes, a gente está é, satisfeito aí com esse, com esse início, né? Esperamos que o volume aumente bastante e a gente acompanha isso aí. Muito bem, se alguém que está assistindo tiver alguma questão, alguma pergunta e gostaria de enviar para a gente, pode ficar à vontade. É aí que o pessoal que está apoiando está fazendo aí o um monitoramento e podendo nos ajudar nessa etapa, também. Tá Eu gostaria só de, de, de completar aqui em dizer que estamos, em nome da Heidegger muito orgulhosos de estar participando desse projeto em conjunto com o BNDES, com a WSO2, e também muito orgulhosos de colocar efetivamente o primeiro projeto em produção do Open Banking. Brasil com a plataforma WSO2. Então, isso efetivamente traz para a gente é, muito orgulho, muito compromisso e dizer que o aprendizado que todos nós tivemos nesse curto espaço de tempo foi de grande valia para os próximos desafios que um de vir. Isso aí. Bom, algumas perguntas. A primeira que estão mais me fazendo aqui é se eu sou parente do Diogo. Eu eu mesmo, não quero a dizer. barba está curtinha, Rodrigo. E eu quero dizer que não, não sou. Mas, é, é, brincadeiras à parte, é, Diogo, assim, a gente falou muito, vocês falaram muito do, durante o processo de deploy e tal, e eu sei, a gente sabe que está tudo começando. É, mas qual é, e, e também a gente sabe que foi uma determinação do. do do regulador, né, que veio e falou ó, tem que fazer, mas a minha pergunta é e aí o que que vocês vão fazer com isso? O que que a área de negócio do BNDES vislumbrou, está tá vendo? Do que que vai acontecer? O que pode acontecer? Oi, Rodrigo assim como como eu falei né tem esse spread é, do BNDES, né então várias áreas participando e tem um subgrupo de oportunidades que está pensando é, em novos produtos ou melhorias dos produtos atuais do BNDES a partir da recepção de dados de outras instituições financeiras, né? Então, eu não participando diretamente desse, desse evento, né? É um trabalho em andamento, a gente estava muito focado no regulatório, né? A equipe é pequena, então, esse é um trabalho que a gente espera ver bons resultados aí pela frente, eu acho que, eu acho que tem muito a se beneficiar aí do Open Banking, né? É, foi obrigatório para criar esse ecossistema né? Então acho que a gente faz todo sentido a gente estar tá fazendo parte né? Então é, é isso, né? a é melhoria dos nossos produtos né? A partir de captação de mais dados sobre nossos clientes E, e talvez a criação de novos produtos né? Então é algo que está ongoing aí. É, O pessoal tá trabalhando intensamente nisso aí Para o ano que vem ter algo sendo lançado Entendi. E uma pergunta, eu acho que talvez o Clenor pode ajudar mais nessa, é que, assim, uma das coisas que as, que muita gente fala do Open Banking é a disparidade, assim, a, a diferença muito grande entre os bancos né, que precisam integrar sistemas, os, integrar os sistemas legados, e esses novos bancos digitais que já nasceram digitais. Como é que isso vai, vai se resolver? É uma oportunidade dois, é, para os dois? Me parece que é muito claro uma oportunidade para os novos bancos, né? Usar todo o know-how de um BNDES da vida e tal para poder criar produto mais rápido, etc. Mas como é que os bancos mais antigos é, podem se beneficiar disso? Eu vejo assim, que isso, na verdade, ele vai criar, não é? num primeiro momento, uma facilidade maior para um banco é, que esteja já de uma certa forma mais digitalizado do que um banco que tem um legado de maior dificuldade. Mas num segundo momento, ele vai também trazer um nivelamento entre os dois, porque as ferramentas para o cliente vão ser idênticas, entendeu? Então, eu acho que isso, efetivamente, tirando aí os grandes bancos, mas, é, sobretudo, os médios e pequenos bancos vão poder ter ferramentas que eles não contavam anteriormente. E isso de uma forma muito rápida e transparente. Então, é, a integração com o legado sempre é um desafio, mas eu acredito que, num segundo momento, aonde os bancos vão estar tá dentro de uma mesma plataforma de compartilhamento de dados, de clientes, de informações, de segurança, isso vai ajudar todo mundo para estar no mercado ter maior maturidade e maior tranquilidade. É isso, Cleino, acho que essa é uma, digamos, corrida que está em andamento aí, né mas nem sempre é uma disputa, tem muita parceria, né? o próprio BNDES tem o programa BNDES Garage, então ele visa estimular né, novas startups, então, fintechs, então, assim, acho que o grande lance é esse, né, a colaboração, né, um sistema mais colaborativo, com mais parcerias para todo mundo atingir seus objetivos. Beleza. E, e Diogo, é... como muitos uh, órgãos públicos, existe uma... uma uma certa, uh, muitos processos para que algumas coisas aconteçam. Então, por exemplo, o BNDES está aí para conceder crédito para todo mundo, certo? É, essa essa questão do Open Banking, eu sei, eu, talvez eu esteja voltando à pergunta lá, que você falasse que tem uma área de negócio que já está pensando nisso e tal, mas assim, na prática, a gente quando... Quando... Imagina Imagino um open banking, por exemplo, dentro de um banco como o BNDES. O que que pode facilitar para o pequeno empreendedor lá, para o cara que o cara que precisa pegar essa grana para ou a compra direta, ou faz, precisa do dinheiro do BNDES. O que que isso pode trazer de de vantagem para esse para esse cara? Porque no final da conta no final das contas, né, a gente tem o, o, o Banco Central empurrando isso, a gente tem isso com a visão de beneficiar o consumidor. Né? Pelo menos é o que a gente quer acreditar. Então, a gente precisa... Eu queria saber assim, o que, que é que, que, o que, que... Mesmo que seja uma opinião pessoal toda, como o como Open Bank dentro do BNDES vai auxiliar esse micro, pequeno empreendedor? Não, Rodrigo, muito boa pergunta, assim, é, com certeza vai ser uma opinião pessoal minha, eu sou da de TI, então não estou tão ligado diretamente a isso, mas é, o Open Banking hoje está muito focado para cliente pessoa física, né? então é, a gente se juntou até com outros bancos e, e tem essa questão do, do cliente pessoa jurídica que é a maioria dos clientes do BMS, né? É, a maior parte talvez e também tem uma outra questão é, essa essa ajuda ao meio pequeno né, médio empreendedor ela hoje se dá no BNDES é, através de forma indireta né? então a gente faz repasses para outras instituições financeiras que têm contato direto com o cliente hoje o empreendimento não não está suportando essa essa troca direta com ele né? então é algo que, com certeza, a gente está, o BNDES está sempre pensando, né, então, como é, melhorar, né, essa, essa dinâmica, né, para entregar mais impacto, né, para promover mais impacto na, na economia, na sociedade. Então, é algo que, com certeza, a, os times estão considerando, né? suas, nos seus brainstorms, nos seus design sprints, então... É o que eu espero que, que melhore, com certeza, com o Open Bank. Né? Acho que o Open Bank é uma fonte de informação a mais. A gente sabe hoje que, que banco é informação. O né? banco virou uma empresa de TI. Então, acho que faz todo sentido aí, no, no, no médio prazo, a gente estar tá vendo a melhoria de todos os produtos, processos, através dessas informações. Excelente. Então... Kleinor, Diogo, gostaria de mais uma vez agradecer a participação de vocês no Summit. É, na o nosso último Summit foi, foi presencial, né? Em 2019. <risos> e como as coisas mudaram, né? Então, gostaria de agradecer a, a participação de vocês. Eu acho que foi bem esclarecedor. E consideração final de vocês, por favor. Ah, queria agradecer também a w 2 pelo convite, a Heiliger aí pela parceria no projeto. É, é isso, estou à disposição lá no LinkedIn, quem quiser mandar alguma dúvida, trocar ideia. Obrigado aí a todos que participaram. Eu quero agradecer o Diogo, o time dele, que tem feito aí todos os esforços para esse projeto virar um sucesso também. Agradecer a WCO2 pela parceria com todo o time, que tem nos apoiado nisso, e agradecer ao time da Heirger também aí por ter se comprometido de forma tão eficiente para esse projeto poder ser o sucesso que está sendo até esse momento. Legal, excelente. Obrigado mais uma vez. E agora a todos aí os nossos participantes, vou convidá-los a migrarem, a retornarem ao nosso palco principal, onde nós vamos ter ali é, um bate-papo sobre inovação digital. E aí vai participar com a gente o, o Fernando, a Daniela, o Fernando Arditi, né, o, nosso, o nosso General Manager aqui da, da, da Latam, da wc das Latam, a Daniela, da, da Marquay, também do Rio de Janeiro, os cariocas aí a, a todo vapor, e a Cíntia, da, que é consultora jurídica da Acrefi. Então, gente, muito obrigado. Essa foi a trilha de, de negócios. Esperamos vocês lá no palco, lá no palco principal. Até mais.